Não ah, deu pra entrar, não, mas os caras tão lá embaixo. Mas vamos por baixo. Tá vamos beleza, detonar né? essa porra! E... Aí, porra! Eeeeeeeee! <risos> tá difícil a câmerazinha lá, velho. Quem sabe estourar... faz ao vivo. Quem sabe faz é. ao vivo. Vou estourar aqui. Onde tem babaca aí? Opa, já tem. Meu tem, Deus. tem gente aqui, hein? Tem gente aí, Blizzard. É meu é smoke, pelo jeito. Oh, o negócio é direto lá pra baixo que... Não, mas tem gente aqui ah, Dá, aí, dá tá um vendo? blitz aí hein? Tem gente aqui nas motos Deixa eu parar ele Ele pode ter ido pra cima, eu acho Sim, não. sim Mas eu tô olhando aqui e não tô vendo ninguém Por enquanto Eu acho que ele Pera, foi pro jogar. buraco Acho que ele foi pro buraco é normal, C4, C4. Aqui, que pariu, ele tá aqui. Caralho, velho, a hora que eu caí ele mandou a C-4. Essas porra eu filmo, né? Essas porra eu gravo. Tomando no cu, viu, velho. Ô, oh, tem cara no corredorzinho esperando vocês, cara. Mirado. É ele. É o que me matou. Tá, tá mirado. Cadê? Tá aí, ó, Blitz. Tá aí, ó, cara. Levei. Ah, lá, Não levou, não. Tá lá, tá lá. Tem dois, então. Ah, é tá na minha frente. É o Doc. Todo o Doc certo. tá lá. Manda um Blitz aí. Dá uma Blitzada no cara pra ficar cego, de repente. Uhum. Ó, o cara tá no buraquinho, ah. ó. Vara, vara o buraquinho. Vara o buraquinho. Lá, lá, lá. Ah. Boa, Blitz. Deu deu um tiro né? Segunda, segunda, Deu uma travada em mim aqui. Boa! Boa, oh, tem Gui! tem mais um na reta aí, Gui. O tá O outro blitz tá, tá entrando, blitz tá entrando. Olha lá, olha lá, no buraquinho ali, blitz! No buraquinho ali, ó, ah, não, não, ah, não, não, não, não, amigo, eu amigo, amigo, eu amigo, eu amigo. Eu. Avança junto, Gui. Não, é que eu vi passo esse. Como tá, lá dentro, tá, tá, lá lá dentro, tá lá dentro, tá lá Gui. dentro, tá lá dentro. Aí o Gui Martins vai levar, oh, e levar ali no... Ô Gui, à sua esquerda na hora que você entrar. O Gui Martins, Gui Martins. Bem esquerda, Gui. Bem esquerda, Gui Martins. Ele tá atrás dessa parede aí onde você ter o Mike. Tô do lado dela. A sua esquerda. Ah lá, lá, lá. Oh, boa, Gui! Boa! Eliminados. Missão aliada bem sucedida. Hum. Não, eu acho que vocês vêm aqui, ó. Porque tem carrinha ali, ó. Os caras já caro caro me, vira. já, Os cara já me viram. Os caras já me viram. Bora! Ó, é aqui o rolei, é Aqui, ó. Vocês estão ouvindo o barulho do meu jogo? Não, não tô não. Ah tá. Me avisa aí, galera, a hora que o bicho pegar aí por vocês, que eu tô conseguindo. Tão vindo pelo túnel. Então. Não mete muita cara, não. Nossa, tomei. <risos> Sem meter a cara. Ô, oh, oh, Gui, Glass não sei, é sei Gui é Não mete a cara, não. Ó, oh, Blitz e... Blitz e... Glass Chupa e nessa essa! Túnel. Aí, Chris na sua frente. Vai devagarzinho. Boa. Morre, filha da puta! Ô oh, Crazy, túnel, você quer dar o túnel lá de fora? Túnel lá de fora, tá. Proteja o container biológico. Opa! Ô os o oh. Oh, imagina, aqui. Eu não vou conseguir no túnel, cara, lá de fora, sinceramente. Não, não, não, é só voltar lá, porque eles estão... Tá geral ah, né? lá dentro. Oh, o Termite tá Deus. miado, o Gui Martins salvou todo mundo, mas tem que ir lá Aí mesmo, Crazy, Aí a Ashe entrou aí, o Termite, quer dizer Boa Se fodeu Levei, levei um ali Cara, eu não consigo ver o outro Então cuidado com as costas aí É Fecha fecha as E o é cagado mais toma mais. tiro pelas costas, ó né? Ok, não fica aí não, que eu tomei um teco daí, velho. O cara tem uma visão melhor que a sua, é. A gente não consegue ver e o cara mata. O melhor é você pegar a esquerda aí e esperar. A... Aí, caso eu entre. Ali tá na porta. Tira a cara, oh, é tira o a mulher? cara. Ele tá de sniper, não mete a cara não. Ah, agora eu tô escutando você. Morre! Vem da, da, morre, da morre, puta velho, do velho, caralho! Velho, velho, velho. GG easy, easy, É isso aí, galera. Todo mundo com fone agora, aí sim. Aí. Hum. Comunicação fluindo agora, meu irmão. O bagulho é da calma dia toda, a noite toda. É isso Vitória aí. É perfeita. Ah, é sei isso, lá, mais perfeita, ah. Vamos continuar com isso. Ah, revanche ah. Olha, quase já é o é louco, filho. É, ah. <risos> É isso aí, PC. Eu quero. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!